Ei, cadê gente, a gente, tem, um tempo que não faz vídeo desse neném, gente meu filho Isso aqui é a Magali, gente Magali, né Magali? Ei, Magali meu filho Vem cá, Rex oh, é. Ah, o Rex tá grandão, gente Ai, ele está o gato não sabe brincar Como ordena dele, ele já chora hum, hum, hum, hum, hum, hum. Olha, Olha o Deus, tamanho Deus, desse Deus, rex Nem tá parecendo pinche é Tão gordo que tá, gente Olha gordura. Esse... Nossa, minha, gente. a gordura desse. tá gente Ah, Lara Lara Lara, Lara. E aí, E aí, E aí, E x E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, que se se homem, que se homem, Cadê a Ele Beleza, tá lá dentro Vendo ah, é vídeo. a Lara Lara a Magali. E Magalhã E Magalhã E Magalhã Ixi Ixi, Ixi. Leva a vida Leva a vida esse menino é barro. Ah! Olha, que braveza. Que braveza é esse, Zinho? Que braveza é esse, Zinho? Que braveza é esse, Zinho? Que braveza é Que braveza. Ah. É é. Que braveza. Caça com a barriga, Zinho. Que felicidade, é Que felicidade, que... Zinho. Que... Que... Que... Que... Que... que felicidade, gente. Que felicidade, gente. Que felicidade, gente. Magali, Magali, Magali Vem Lara Lara. Ei, Lara Ei Lara Ei Lara Ei Lara Ei Rex Ei Rex, gordão Ei Rex, gorducho Ei Rex Rex que Ô, Olha o aqui Não,